Filhos! Análise de quedas, é Aquele quadro que você gosta muito! Momento de Guiadinha de aprender. Conforme eu parei o último, você sabe, se o computador travou, deu problema, HFW Informática, o link tá aqui embaixo, entre em contato, vai resolver sua vida, você não vai ter mais problema. Maravilha? Tá. Então eu tinha finalizado no Rafael Reis Proença, e eu volto exatamente nele, que é onde a gente marca os episódios da temporada. Análise de queda. Então vamos lá. Fe... Fala, filho. É nós de novo. K -k -k -k -k. Mas só cai quem treina. Hashtag vem pra pista. Olha, isso mais ou menos, viu, Rafa? Geralmente cai todo mundo. Treinando, não treinando. É um negócio que... Ele é bem... Eclético. A queda é eclética. Você saiu de moto. Vacilou. Lona. Então, montei. Ou comecei a montar. Não está totalmente pronta. Uma... CRF 250F 2022 para andar no Cartódromo. Tesão, é, Além das rodas de pneus, Supercore 120 na dianteira e traseira, ambos usados, a CBR 600 do e anterior. Quem não lembra, dá uma olhada nos zona de queda, tem uma lista de análises de queda, você vai ver o Rafael Proença fazendo proezas. E aí, o primeiro tempo de cartódromo, no Cartódromo de Bento ah, Gonçalves, Rio de Sul, sim, onde Pedro Sampaio e Herbert Pereira costumam treinar. É. Pedro Sampaio, para quem não conhece o Superbike, Herbert Pereira também. Herbert Pereira na 600, Pedro Sampaio na 1000. É... Costumo treinar bem travado, né? Pedro Sampaio e Herbert Pereira, um beijo, Pedro Sampaio e Herbert Pereira, tá? Gente fina, os dois. Pedaleiras originais raspando direto e detonou minha bota também. Vi vídeo seu falando disso na Lander. Sim, eu falei, tanto é que na Lander eu subi um centímetro a pedaleira do original. encerrou ali e subiu um centímetro porque minha bota também estava indo pro espaço esquece é, se aumenta muito a inclinação com um pneu luxo e ela não foi feita para isso né o, o a pegada dela é para um outro rolê a pedaleira né conforto tal algumas viagens isso aqui então você tem que fazer uma adaptação não tem jeito tá é, bom é, dia muito quente perto de 40 graus mesmo na serra gaúcha usei calibragem baixa 29 libras na dianteira e 24 libras na traseira tá bom tá tá luxo, 120 Tá legal, dá para ser um pouquinho mais cheio, a dianteira assim, a gente tá falando de uma trail, né? Mas não tá ruim, tá? É, eu manteria talvez um, um 31, tri, 31 e 25, mas vamos lá. Enfim, segue o vídeo para a sua análise, mas nos confirmamos que o problema foi o fim de curso da suspensão, muito mole. Então, tá aqui, grande abraço seguimos te aguardando aqui no Rio Grande do Sul. Pode aguardar, não tenha pressa, um dia eu chego lá. Fica com o vídeo. A pedaleira A pedaleira já dando o E bota né Acho que aí foi aquele, aquela parte da bota que lateralzinha aqui, deslaterzinha, mais um pouco, tibetinha, elementada a luxo. Chico, tipo, é o seguinte, duas coisas importantes aqui, é, primeira coisa, quando vocês estiverem de motarde, o guidãozão aqui, ele não favorece muito para você chamar o tronco muito para baixo. Você teria que inverter ele. Então vale a pena você puxar para o lado bastante. Daí depois, se você for pegar a sua moto, do jeito que está aqui, você só desce ele. Entendeu? Às vezes a gente fica pensando em descer muito aqui. Se a dianteira, uma vez você está mais paralelo aqui, e aí é, você, na, na motarde, o grande lance... Não é nem muito treinar o posicionamento, tá? É treinar freios e condicionamento. É diferente, porque você não consegue fazer perfeitamente uma pilotagem pêndulo de speed. Você consegue dar uma ensaiada. Então puxa mais pro lado, abre mais a perna, trabalha mais isso, que vai te ajudar bastante. Às vezes a gente se preocupa muito em descer e não precisa. Quando você for pro semi-guidão, você já vai descer automático, mas você trabalhou para cá. Mas aqui, vamos voltar um minutinho, porque a gente tem um chão bem destruído. Tá? Um chão bem destruído E esses desníveis também, eles ajudam Mas sim, você tem aqui um aviso de fim de curso Dá uma olhada aqui ó. Essa tremidinha que ela dá aqui ó. Calma, quando você começa a frenagem ó. Tem uma tremidinha antes ó. Essa ó, Tá vendo isso aqui ó? Isso aqui já é um aviso de fim de curso tá? Já é um aviso Então você teria que ser um pouco mais sutil Um pouco mais sutil e trabalhar o freio traseiro Porque a motarde é pra isso Pra ela não vir muito assim, ó porque como a suspensão, se ela tiver com olho original ela é muito molenga, tanto é que na Lander eu coloquei 10W, ela vem muito. E aí você dá aquela frenagem de speed, cara, não tem, porque é só uma mola ali. Então você precisa ponderar mais com o freio traseiro, para daí não sobrecarregar tanto a dianteira e não tomar um fim de curso. Só que aqui não é nem tanto o fim de curso, tá? Ela treme assim e tá, tal, não sei o que, mas a gente tem uma pista bem cansada da vida que levou. Então já tá aqui, ó. Aí ela pega uns desníveis, não tem jeito, por quê? dá fim de curso e aí precisa contar com o pneu e como ele tava também mais murcho ele aumenta também esse efeito ele tá aqui ó pu -pu -pu -pu -pu -pu, e aí ele escapa não tem jeito e talvez se ele tivesse com uma calibragem mais alta ainda seria até pior ela teria saído até antes do, do momento então fim de curso viu ele é aquela trepidadinha trabalha melhor a frenagem faz mais em pé antes de puxar com o trail braking para não dar essa entendeu E aí vale a pena você melhorar um óleo da suspensão, colocar um 10W aí, porque se eu não salvo engano, ela é padrão essa suspa da CRF, não é? Eu acho que é padrão, é padrãozinho, padrãozinho, ó, nesse exato momento com a Speed Pulse, aqui ó, nesse exato momento aqui ó, você viu, ó? Hum. ó, e aí você vem com o freio aqui ó, e puxa, vem com gosto, aí não tem jeito ó, ó, você viu que hum. ela, já tava, ela já tava visando, você força mais, sobra pro pneu, o pneu já dobrou tudo que tinha que dobrar, Aí ela fecha e vai embora. Então, desse caso aqui, trabalha mais filho traseiro. Põe um ano 10 w você não colocar ainda, Factory Line. E aí você volta e treina de novo. Talvez você passar mais... E se ela voltar a fazer esse efeito, solta antes e entra mais lançado. Solta antes e entra mais lançado. Ganha na aceleração. Entra lançado no final barriga e começa a acelerar aqui para ir embora. Beleza, filho? É isso. E vamos pro próximo. E chega! Chega, rapaz. Chega. Tá bom já. João Pedro Paim. Então, fica, mas pera aí, acho que eu lembro, eu lembro desse nome aqui. Sabe o que foi isso aqui? Ele me mandou no Instagram, aí eu falei, filho, manda pra mim no e-mail, ele colocou lá as calibragens, o caraco e tal. É isso mesmo, tava no um luxo, ele pediu pra analisar. Tudo bem que vídeo na pedaleira é um pouco osso, mas fica com o vídeo aí. filho, tira esse limitador aqui, ó. Vamos ver se tá Ray. Re... Filho, posso falar, uma... hum, nada, demais. posso falar uma coisa aqui, filho, ó, tem um, aqui na frente, ó, tá faltando uma presilha do teu, do, da bo... da... Da... do spoiler aqui embaixo, ó, tá faltando, ele tá aberto, ele tá solto, ó, tá aqui, ó, precisa colocar aquela presilhinha aqui, ó, se eu não me engano ela fixa na frente junto com o radiador, tá solto total, ó, tá vendo aqui, ó, tá faltando ela, dá um confere aí, porque eu acho que tá faltando, uma coisa filho, ó. aqui ó, você sai bem, só que é o seguinte, quando você fecha a perna você aumenta o ângulo de inclinação, então dependendo de como está a situação, lembra? Se a curva é positiva ou negativa, aceleração, RPM, e sim, uma, uma série de fatores você acaba fazendo com que ela escape, porque você diminui a área de contato e aí não tem jeito, então vamos lá, ó Aqui você já dá uma fechada na perna, ó Você já fecha a perna Porque você escapa um pouquinho, aí você traz ela Tirando a acelerador, traz um pouquinho E volta, aqui você já correu, já correu o primeiro risco No segundo, vamos lá ó, Já foi bem pra fora ali, ó Já assustou o caminhão também, não sei Mas aí aqui, ó, vamos lá Ó, saiu bem Ó Aqui, só abrir um pouquinho mais a perna, ó, e aí você fecha uma inclinação. Ó. Você fechou a perna completamente e aumentou a inclinação. Aí não tem jeito, por quê? Porque vai diminuir a área de contato. E aí depende se você der mal nesse carro. Ó, que dá ela, não aguenta. Aí dá aquela calçada e já era. Pra você fechar bem a perna, você precisa ter velocidade de ataque, certo? E a pista, ela tem que ser positiva. Ela tem que ser um halfzinho aqui assim, ó. Aí você fecha um pouco mais a perna pra você trazer a moto. Assim. Se ela não é, e você não tem velocidade suficiente, você vai inclinar aumentando aí na aceleração, aí não tem jeito. Aí é que eu digo que acontece comigo. então se é você, acontece com todo mundo. Né? Ó. Ó, Ó. Puxo, aí você vem fechando, vem fechando, aí você traz um pouquinho mais, ó, ela já tá escapando. Aí não tem jeito, ó. Tchau. E já era. Então, sai mais da moto, trabalha esse pêndulo e faz melhor o traçado, sabe? Sabe? É, fecha, abre, trabalha mais margem de curva, para você não depender tanto dessa inclinação máxima, na rua não é bom, eu já fiz um vídeo comparando até a inclinação que eu faço, a margem que eu deixo de pneu, então vale muito mais a pena o traçado conhecer para não correr esse risco, beleza? Porque se você inclina demais, asfalto de rua também é diferente do asfalto de pista, asfalto de pista ele aguenta mais esse processo. Então tem uma série de fatores aí que pode te ajudar nesse quesito, mas principalmente abriu a perna, mantém, não fecha, porque você aumenta mais a inclinação, dependendo do pneu, da calibragem, do jeito que você tá, ela não aguenta, beleza? E vê o seu paralama lá embaixo, paralama não, a lateral da carenagem. Tio vamos pro próximo, filho! Filhos, se caso eu começar a trilhar muito aqui, o calor tá sensacional, você tá ligado, né? Nós estamos, nós estamos gravando no um carnaval, ventiladorzinho, então posso posso privado de janela aberta, porque senão vira um, uma caldeira, mas vamos lá! Escapadinha na dianteira. Flávio Oliveira. Fala Durval. Eu ia tentar fazer uma rima aqui. Eu tentei buscar. pega Oliveira. Pega na minha. Maneira. É, fala Durval, careca. Segue meu vídeo onde ao realizar a curva para a direita, a moto escapa na dianteira e logo em seguida o pneu pega a aderência novamente com asfalto. No vídeo para entender o momento que ocorre a escapadinha seria quando eu me afasto um pouco da faixa seccionada de eixo da rodovia. A moto é uma ZX10 com pneus originais Gritston Bratax RS10 com 31 libras na dianteira e 21 na traseira calibrados ainda frio. Isso teria que ser quente, seria bom. Quente. Quente é bom. Quente é bom. Essa calibragem quente, filho. E eu faria 31, 27 ainda. Seria esse susto devido à qualidade dos pneus? Cara, o RS10 é um pneu muito bom, tá? É, não sei se é muito bom. Ele é inferior um pouco ao, ao Super Corsa SP, mas ele é um pneu de muita qualidade. Eu quando eu fiz o teste na nas Red do Lugão, tava com um pneu com RS10 e eu me diverti pra caraca. É claro você tem que ponderar um pouquinho mais. Uma vez você calibrou com ele frio, provavelmente devia estar 33, 34 na dianteira. É baixinho, então ele responde mais às situações do asfalto. Fica com o vídeo. Né? Essas câmeras assim é um pouco lance. Filho, duas coisas, tá? Primeira coisa é isso aqui, hum, hum, hum, hum, hum. Isso aqui, muito mais que a faixa seccionada, influi Você fica transferindo massa, não pode Lembra, quando você abre o acelerador, tá apoiado na traseira e aí, ela tá te levando. Quando você tira a mão, você joga para a dianteira. Então, você cria uma instabilidade que é a dúvida do, do, da punhetinha. É, é assim, é muito delicado, mas é que. Tesão. E aí, você entendeu? Então você não pode ter essa dúvida. Então, uma vez, vai, nem que fique só. E vai embora, entendeu? Não tem. Porque daí. Tá? Então ó, se liga. Ó. Você guarda, aí você volta, guarda, freia, aí você acelera, freia de novo, tira o mouse, capeta. Ó. Ó. ó. Aí você um, um, quase foi vai freia agora, duvida, tá, caminhão, tal, não sei o que, aí, volta a acelerar. Aí você fala, hum, peraí, toma então, mais uma aqui. Você fecha o acelerador para trazer mais a moto e aí não tem jeito. É a sua estabilidade total. Outra coisa é que você tá muito ainda em cima da moto. Você tá sobrecarregado na dianteira. você tá botando um peso aqui e tudo que tá acontecendo, você tá sentindo. Porque você tá aqui, ó, tenso, trabalhando aqui, ó. Então trabalha mais mão de controle remoto, mais relaxado. Trava a moto nas pernas, segura na perna aqui, ó. E, ó, hum, e vai. E dança. Faz a valsa. Vai pra Argentina, dá uma olhada no tanque, como é que é. E ó, na moto você vê aqui, ó. E dá uma bailada. Não fica muito aqui em cima, tal, tá, não sei o que. Um, um, um, um, senão já era. Transferência de massa atrapalha. E lembra, aqui ó, você tá cara, muito fazendo contrapeso. Beleza? Então, ó, mãozinha aqui, ó. Uma vez aberta, trabalha, vem tal, curte um momento. Aí beleza, tá aqui. Putz, precisa dar uma trazidinha? tá? O joelhinho aberto. Se ele já tiver apoiado é melhor. Se dá uma dessa, você tá segurando aqui você não tomar esse susto. Maravilha? Vamos para o próximo, filho, Tio Ação? TV! Antônio Júnior, fala fêlho! Beleza, Durva? Sou grande francês, assisto todos os seus vídeos do seu canal e da Motosprint também, aí sim. Segue o vídeo de um quase queda, de um parceiro, que também se chama Davi. É você mesmo ou é seu amigo, hein? Estava andando comigo numa estrada conhecida como Moonland. Em Serra Negra, SP, no sábado, 19 2, 22 Já tínhamos feito o vai e volta nesse trecho umas seis vezes, isso é importante. Nesse rolê. Em uma curva ele se perdeu e foi parar no canto da estrada onde havia alguns buracos, mas conseguiu controlar e evitar a queda. Não sei o que aconteceu. Bom, às vezes, se não tá acostumado, pode ser cansaço, porque o cansaço também ferra um pouquinho, viu? Acho que ele esqueceu que nessa mesma curva tinha irregularidades do asfalto. Vamos assistir esse vídeo, vamos entender um pouco melhor. Estava logo atrás e quase fui junto. Legal, que é aquela mirada, né? Então amigo vai e vou também. Se ele passa, eu também passo. Se ele move, é os dois juntos. E sendo Davi Davi, quer dizer, é você no mundo metaverso. Nossa senhora. No final do vídeo tem a visão da moto dele na minha frente. Mas com a câmera ele estava posicionada no braço do retrovisor da minha moto. Por isso a imagem não ficou tão boa qualidade. Motos, duas ninjas X6636, ou seja, bom gosto. Não pode derrubar esse tipo de moto. Essa não. 636 tem que respeitar. Ele estava com pneus rosto, o Corsa 2, que é bom. Calibragem 29 dianteiro e 25 traseiro quente. Errado! Isso aqui é calibragem de 400. Eu já cansei de falar isso, né? É, eu com o Pory Cup 2, calibragem 30 a 25 quente. Bom, mas tinha que ser 31. 31 dianteiro. 31 dianteiro. Faz análise para a gente aprender com o nosso erro. Tamo no Total é nós. Vamos ver o vídeo que aconteceu. que aconteceu. respeitar, vamos entender o que está acontecendo. Esse é o Davi e esse é o Davi. Davi, Davi. Davi, Davi, Davi. Davi, você também tá de réptil? Sempre tem. Isso aqui sempre tem. Essas coisas, o que acontece? É, eu vou contar para vocês. Existe é, um cara que é dono de todas as estradas e do trânsito. E ele assiste todo mundo. Aí quando ele vê o motoqueiro se divertindo na estrada, ele vai lá dar uma brincadinha. Ele põe um, um carrinho aqui, um caminhão atravessando aqui, um fazendeiro saindo do lado. Geralmente você pode ver que esse tipo de veículo aqui tem boné, o cara tá com boné. Quando o cara tá com boné você já sabe que é adomingado, o cara já tá... Então tipo assim, isso aqui de verdade foi alguém que coloca, entendeu? É igual o game, é a dificuldade do, do jogo, tá? Se você perguntar, à... não, o que você tá fazendo aqui? Hã? Não, não sabe o que estão fazendo aqui. Sempre, sempre estrategicamente. Você fala assim: Nossa, hoje tá animal, aparece lá. Tava da hora, mas vamos lá. Dá pra aproximar um pouco mais daqui, né, filho? Isso não é bom hein, Ficar... hum, Isso não é bom, não é bom. Estressa, estressa a moto. Aproxima da faixa. Cadê a aproximação da faixa? Vende a pinga? Ah, não, não mas. É eu... Não, não, não. Não, não, você é louco. Não tem nem. Olha onde tá que tá. Olha aí. Não tinha nem. Não tem nem como parar aqui. Não tem nem como parar. Isso aqui é traçado totalmente errado. O buraco desiste, mas tá totalmente fora da... da situação. Isso aqui foi soninho. Foi soninho. O que aconteceu aqui, soninho. Ó, você tava melhor no traço, que era aqui que tinha que estar e você sonhou ali, entendeu? Você tava bem mais legal no traço. Você entendeu? Tá faltando. Ó, já saiu aqui, ó, mantém aqui, ó. Entendeu? Ó, mantém. Faz essa parte da soninho, sono. Aí foi sono, filho. Foi sono. Ó, igual aqui, ó. Vem, fecha aqui, ó. Fecha. Que não tá fechando. Agora fechou um pouquinho. Beleza. Vem para cá. Ah, então, você vem para cá. Já mantém aqui, ó. Já mantém aqui para ficar aqui, ó. Aí você vai pegar, quando sair espalhar. Não fica aqui, ó. Ó a coluna, ó a coluna, ó a coluna, filho. Vai, caraca! Vem, soninho. Deu soninho, deu soninho. Foi soninho ali, esquece isso aí. Vamos esquecer. Reseta, vai de novo lá e vamos fazer melhor isso aí. Sono não pode. ou cansaço physical também acontece. Próximo. Rayana Nascimento E aí vai ficar pro próximo, filho. Você tá ligado, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado a vocês a melhorar a pilotagem. Tomem cuidado, pilota inconsciente. Vamos divertir, mas vamos entender o que tá acontecendo. Maravilha? E eu espero que com esses vídeos aqui como os outros que eu já fiz, eu ajudo cada vez mais vocês a estarem seguros em cima da moto e fazerem o que a gente tem que fazer, que é se divertir em cima delas, beleza? Então é isso aí, aguardo o próximo, eu volto com a Ana Cimei. Pode cobrar que eu volto. Tchuguadinha!